Flamengo enfrenta o Internacional na noite deste sábado a partir das 8 horas da noite. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto. Depois do Flamengo perder para o Bragantino por 1 a 0, o Flamengo agora vai em busca da vitória no jogo de hoje. O Flamengo é o 14 colocado com 12 pontos. O time está perto da zona de rebaixamento. Se perder hoje, pode terminar o final de semana com a zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento O time, né Agora vai enfrentar o Internacional Já o Internacional Tem 15 pontos E ocupa a sétima colocação Agora o Flamengo Tem um desafio para o jogo contra o Internacional No Beira Rio Depois de demitir o técnico Paulo Souza Agora o Flamengo tem aí Um jogo contra o Internacional Falando do rival Júnior A gente vai falar sobre ele, né Que foi contratado aí Nesta quinta-feira, o técnico que vai comandar o time na beira do gramado, hoje, né, contra o Internacional. E aí, vamos ver o que pode acontecer. O Flamengo é um time que tem que jogar bola, tem que jogar bola mesmo, porque se não jogar bola, não vai, vai vai acabar é, sobrando para a diretoria, né. Novo técnico, né teve tiro Paulo Souza, agora é, agora com o Dorival Júnior, vai ter que fazer pelo menos um sacrifício para esse time jogar bola, porque o time não vinha bem, né, e não está bem, né, depois de perder para Fortaleza, para o Paragantino, o time não está bem, e agora é, a gente vai ter que ganhar esse jogo, e também é um jogo difícil, dificílimo, né, e vamos ver né o que pode acontecer nesse jogo muito obrigado não se esquece de se inscrever no canal deixa o teu like o teu like ajuda o nosso canal e ativa a notificação para você não perder nada tá bom valeu até lá fui